Tatiana, é, eu acho que tu deve ser chamado no final do ano no início do ano que vem. Espero que não dure mais do que isso. Ai, mais... Mas tu pensa em voltar a estudar para concurso? Ai, no momento não, porque eu, eu focava tanto nesse, assim, né? Não sei se, se eu vou parar por aqui, não sei, mas no momento eu não penso em concurso. Assim. Eu penso em é, qualificar melhor fazer uma pós, fazer é, Estudar né, para poder ficar melhor nessa área assim, que eu estou agora, na saúde, sabe? Tentando melhorar sempre, parar de estudar nunca, porque eu não consigo parar. Assim, e eu acho que eu, que eu quero investir mesmo agora a, ficar, a qualificar melhor, sim. Porque Maravilha. eu não fui esposa ainda. É, acho que você vai ter um tempinho aí para cuidar de você, cuidar do seu filho, cuidar da, da carreira é, em si. É que agora tu tá é concursada aí da Prefeitura de Belo Horizonte, olha assim. É um sonho mesmo, assim. A ficha tá caindo devagarzinho. Eu Tatiana, é, deixa eu te pedir uma coisa pouco comum que eu faço nas entrevistas e tal, acho que na verdade eu nunca fiz isso. Tem a galera toda que participou da sua vida durante esse tempo todo. Tu quer falar alguma coisa para eles? Essa galera que te ajudou uhum. Não, esse tempo? Não, Sim. Eu quero, gente, eu quero agradecer muito. É, eu não, eu citar nomes é muito difícil, mas assim, o Johnny, desde sempre, assim, ele, ele, a questão dos estudos, né? Que eu tô falando. É, ele, a, sempre, de, quando eu comecei a estudar, é, ninguém conhecia o Braille, ninguém conhecia. Na, na escola normal, não conhecia o Braille. A Maria Alice foi a minha professora, tá aí, ela sabe. O Johnny e a minha cunhada Ana Paula, eles transcreviam tudo que eu escrevia em Braille eles transcreviam para o professor ler, professor avaliar, sabe? E assim, eu agradeço muito a, a cada um, a minha família, que nunca colocou empecilho, na verdade, tudo que eu quis fazer, é, eu fui embora, eles né, ficavam com medo, eu fui para a questão para ser mais independente, na, lá para BH, e, e foi difícil no começo, sozinha, assim, mas eles não falaram, não vá, né? eles sempre apoiou. todos meus amigos mesmo que me apoiaram, que me ajudaram muito para estudar, porque sem eles ia ser muito difícil, porque antes eu não tinha, né? como eu falei, eu não tinha esse material, não tinha... Então, era a ajuda de amigos e colegas mesmo de, escola, de sala. Na faculdade também eu tinha o meu grupinho que me ajudava, tem uma amiga muito especial que me ajudava a pegar material, ela antes de... Ela trabalhava e na época ela ia... É para mim é no site da faculdade, salvava para mim o material no pendrive, super atrasado para ir trabalhar, para poder ler em casa no computador. Assim. Então, é assim, eu sempre contei com ajuda. E e foi isso, né, no concurso, é, o Gilberto me ajudando com o material e todo mundo ajudando. E os meus amigos que não estavam ajudando com o material, estavam ajudando o coração, estavam ajudando com com apoio, sabe? Aqueles amigos que estão sempre comigo, eu falava, olha, é, fica oração por mim, eles mandavam dia da prova, eu recebi tanta mensagem, ah, vai ser sua, vai dar certo, e tudo isso foi muito importante para mim, eu acho assim, que ajuda, eu acho que assim, você ter um apoio é tudo, que você tem amigos, que você ter família, você ter pessoas que torcem por você, e que vá com você, que luta com você, que caminha com você, é muito lindo, é muito gratificante. Nossa, estou emocionado, realmente, é, você mostra a vida, Tatiana, e eu, eu espero que essa determinação, essa sua garra, essa forma de ver o mundo, de lidar com as situações, essa cabeça simples e orientada para um resultado, possa inspirar quem está nos assistindo. Estou muito é. feliz, Tatiana, agradeço de coração, estava vendo aqui no WhatsApp... As mensagens que a gente trocou ao longo desses últimos. do Isso. dia 12 de janeiro até hoje, a gente trocou mensagem. E. enfim, era a única aluna que eu permitia que me mandasse áudio, que fique bem Não claro. Não mandava áudio mais, mãe? Né? E era grande, viu? Muito longo. Mas eu, eu ouvia. Eu, tipo, que... to... eu achava tão bonitinho que você escutava e falava assim: pera, pera. Você escrevia lá, pera, eu achava tão bonitinho. Tipo, tu eu ouvi, né? Pera. Tu, tu conhece, tu, tu arrumou o professor mais agoniado do Brasil para te ensinar, mulher. Fui ansiosa, eu agoniado, deu certinho, tá aqui, tá aqui, primeiro lugar, Tatiana Carvalho, aprovada. É. Brincadeiras à parte, foi um prazer ter você como aluna. Eu acho que você deixa de ser minha aluna para se tornar uma servidora pública, colega de trabalho, não só minha, como também de todo mundo, é, que vai ser entrevistado ao longo desses próximos dias. E a Prefeitura de Belo Horizonte está ganhando uma excelente pessoa e certamente está ganhando uma excelente profissional. Eu quero repetir daqui a 10 anos essa entrevista, de verdade, lá em 2031, 2031, vamos marcar aí na agenda, para ver como é que foi o que mudou dentro do serviço público. Eu acho que nós... Você é fazemos... é fala assim, Oi? é hora? A gente... É Opa, vamos lá, daqui a 10 anos. Eu acho que eu fico agradecido por isso. E, e a gente vem numa geração, Tatiana. Eu tenho, é, tu tem a mesma idade que eu, né? Tu tem quantos anos? Não, eu tenho 39. Eu tenho 39 também. A gente tem a é? mesma idade. Ai, ai, ai, ai. A gente vem numa geração onde a gente sabe que vai enfrentar desafio, dificuldade e situações assim complicadas. No serviço público, na Prefeitura de Belo Horizonte, tu vai também enfrentar uma série de desafios. Sim. Cara, mas é isso. Você supera um, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Isso faz parte da vida. É um fluxo. Certo? Te vejo daqui a 10 anos, então, Tatiana. Ó, ah, obrigado, viu? Continua me enchendo de orgulho, minha querida. Um grande abraço para você. Valeu. Muito obrigada. Muita saúde e paz para todo mundo que está nos assistindo. Tchau.